E falei, grana, esse canal é Tá aqui com uma nova série chamada Command Squad. Não vou usar comando. Então, eu nem sei se vou Então, vou lá. Ai! Primeiro, é preciso muito dessa árvore. Aqui, ó. essa série. Command Squad. Eu iria fazer várias coisas sozinha. E eu não consegui. Eu então vamos lá O primeiro passo é pegar madeira Fazer minhas ferramentas E depois primeiro já começando Com minha, minha base secreta Na base Não vai ser tão secreta assim para não gerar demais Então vou pegar muita madeira aqui Mas acho que já tá Já tá bom, só madeira então, depois eu pego o resto da madeira e... e fazer aqui, pegar as, as coisinhas para fazer, fazer a minha base aqui vai preciso de uma também. é só isso, pô não, puxa, não pra não levar, você já vai ver essa parte eu vou dar uma acelerada porque vai ser muito difícil, porque eu tenho que pegar muita madeira, gente muita mesmo, então deixa eu te arrotear que vou cavar aqui. Beleza, que já vou pegando um pedra. O que eu vou fazer aqui? Que depois eu vou meter com a base para fazer umas coisas agora. Eu assim. não, não. Bem, é um projeto, né? gente? o projeto fazer Vamos aqui As ferramentas de pedra. Vou hum, hum. fazer as, as coisas aqui. Se eu quiser causar de novo, eu vou fazer um truque. Saca esses Não, eu que dar um like. Um like? Então viu E, e gente, esse foi o resultado final. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal esse foi um episódio onde eu quase morri. Então vamos lá, gente. Então, tchau, fui!